Oi! Do arroba E eu sou a Ásia, do arroba euadra costa No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha irmã gêmea, né? <risos> então o que que acontece? Tu foi chamada pra ser madrinha de casamento, né? Sim, fui chamada pra ser madrinha de casamento Da minha melhor amiga Isso, então no vídeo de hoje eu vou ajudar A minha irmã a se arrumar, né? A gente vai fazer esse processo dela se arrumando Ficando belíssima, tanto aqui no meu canal Quanto lá no dela, mas aqui no meu canal A gente vai fazer a maquiagem dela, né? A gente vai mostrar no final tudo, mas enfim Lá no canal dela vai rolar várias coisas maravilhosas também, penteado, unha, vestido, acessório, sapato, né, o look todo, o look todo, meus amores, mas no vídeo de hoje eu vou trazer um tema, né, que é a maquiagem de madrinha, que é uma coisa que vocês me pedem muito, então se você já quiser conferir todo esse processo, né, da gente organizando toda a produção da minha irmã, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, e claro, continue Bonita. assistindo. <risos> Então, gente, vamos começar logo essa maquiagem, porque já são quatro e meia e que hora do é casamento? Oito. Chique, gente, Já estamos atrasados, 3 horas e meia antes Então, gente, geralmente eu começo a maquiagem pela pele, né, eu faço os olhos e tal por último Mas hoje eu vou fazer os olhos da minha irmã primeiro, né Pra fazer a base de sombra eu vou usar um corretivo um pouco mais claro do que o tom de pele dela Pra as cores estourarem mais O vídeo de hoje a maquiagem vai ser azul, né, que é o tema do casamento da amiga dela Que foi a noiva que escolheu as cores, né, igual todo casamento, gente, a noiva que escolhe tudo, né <risos> Então a maquiagem de hoje vai ser azul, tá Mas eu vou fazer a base dos olhos dela com esse corretivinho da Natura na cor clara 20. Então, gente, vou vir espalhando toda essa camada aqui de corretivo que eu apliquei abaixo das sobrancelhas dela, né? Com a esponjinha, essa aqui é de microfibra da Macrylan, pra gente poder criar toda a maquiagem dos olhos em cima dessa superfície aqui. Então, a maquiagem que eu quero fazer hoje na minha irmã é um halo eye, tá? Por isso, hoje eu vou começar com uma sombra bem escura, tá? Vou usar essa paletinha aqui da Lodurana, aquela mais famosa de todas. Começando nesse tom de azul aqui, tá? Que é bem escuro. Olha só, eu vou fazendo marcações... No canto externo do olho, tá? E igualmente eu também vou marcar no cantinho interno, tá? Com a mesma cor Exatamente como essa é só a primeira marcação, você precisa se preocupar em marcar só mais ou menos o formato que você vai querer. Porque depois você vem construindo melhor e misturando com as outras cores e dando um acabamento mais profissional, tá? Não se preocupa tanto com isso agora. Agora eu vou vir nesse quartetinho de sombras chamado Fundo do Mar da Lodurana. E eu vou vir nessa cor mais escura aqui da paleta, tá? Que se parece um pouco com o que a gente já aplicou no olho da minha irmã. Só pra ir esfumando as bordinhas dessa marcação inicial. E eu vou ir esfumando bem em cima da marcação que a gente já fez, tá? Eu não vou lavar muito pra fora Porque a gente vai vir com o azul mais claro depois Então isso é só pra dar aquela leve esfumada, tá? Bem por cima das bordinhas do azul que a gente aplicou anteriormente Agora sim eu vou vir nesse azul aqui Que é mais claro, ele é meio intermediário ainda na mesma paletinha E eu vou continuar esfumando essas sombras aqui que a gente já fez Só que dessa vez eu vou lavando um pouquinho mais pra fora Vai depositando por cima e depois espalhando Que eu acho que é o jeito mais fácil de trabalhar com essas sombras Vou trocar de pincel agora, tá? Vou vir nesse aqui que é bem mais fofão. Esfumando tudo isso aqui que a gente fez. E agora, minha filha, não tem pena. Você pode gastar todo o seu tempo esfumando, esfumando, esfumando, esfumando, até ficar tudo bem bonito, bem feitinho. E olha só, galera, tá vendo que já tá bem esfumado? Mas se você aproximar bem, você consegue ver que ainda não tá aquela transição, assim, perfeita. Muita gente tem dúvida, quando tá trabalhando com sombra azul, por que que não consegue aquela transição perfeita pra pele? Então, gente, é porque ninguém tem a pele azul, né? É só a tá mesmo. Aí, o que que a gente faz? Um truque que eu gosto muito de fazer é vir num tonzinho de blush, gente, bem clarinho, bem clarinho mesmo, tipo esse rosinho aqui. Você pode usar uma sombra meio pêssego, coisa do tipo, e já vai super ajudar na hora de esfumar. Aí você pergunta, ah, mas eu não quero a minha maquiagem rosa, eu não quero que fique com a cor do blush. Não vai pigmentar, gente, porque o blush não pigmenta tanto quanto a sombra. É exatamente por isso que eu não uso uma sombra de verdade mesmo, eu prefiro usar um blush. Se você gosta de usar sombra azul, eu recomendo que você teste. Olha, galera, o o esfumado já tá mais ou menos feito nessa parte inicial. Aqui embaixo, assim como eu falei pra vocês, a gente vai limpar na hora que a gente for cortar com a base com corretivo. A gente vai cortar a cut bem no centro do olho, porque esse olho é um halo eye. Então a ideia é que o foco fique bem aqui no centro. Eu vou usar um pincel língua de gato, de corretivo bem pequenininho. E o mesmo corretivo, né, que é o Natura Aquarela na rua Claro 20, pra cortar a cut dela. E naquele mesmo pincelzinho que eu apliquei o azul médio Eu vou voltar na mesma sombrinha, inclusive Só dando uma leve esfumadinha Nas laterais em cima Eu não vou esfumar em cima, eu quero bem marcado Mas pelo menos nas lateraisinhas Eu vou dando uma leve esfumadinha Antes da gente depositar a sombra Que é uma sombra unitária que eu vou já mostrar pra vocês Eu vou vir agora aqui nessa sombrinha Da Bitarra Beauty E o nome dela é Dourada Pérola, né? Que ela é bem clara e eu vou usar ela como o fundo Dessa cut, tá? Depositei a sombra bem no centro, mais ou menos da largura do próprio pincelzinho. Mais uma vez vou voltar naquele pincelzinho que a gente esfumou as laterais do cante e vou esfumando também já. Eu vou vir em alguns glitters, tá? Esse aqui que eu vou usar nela né, é um azul que o número dele é 44, da Face Beautiful. Esse aqui é um prata que se chama Na Fantasia. E a colinha que eu vou usar é essa aqui da Pop, tá? Então eu vou fazer as misturinhas com os glitters e já já eu volto. Então, né galera, vamos correr com essa maquiagem que a gente já tá atrasado. <risos> eu vou usar essa base aqui da Tracta, de alta cobertura tradicional, zona mesmo, na cor 04 na né, minha irmã, porque como é um casamento, nada melhor do que uma pele super produzida e que vai durar a noite inteira, né? E agora que a base tá completamente feita, a gente vai fazer a iluminação e o contorno em creme. Pra fazer a iluminação, eu vou começar com o corretivo da Natura Claro 20, né? Que ele é mais claro do que o rosto da minha irmã, então vai servir pra fazer a iluminação. Mas a gente também não vai usar só ele pra iluminar. E eu também vou usar esse corretivo aqui, que é o Instant Retouch da Fenty Beauty, né? Da Rihanna, que tem resenha aqui no canal já. Que ele é muito mais claro do que o rosto da minha irmã, então eu vou usar ele em pontos estratégicos. Como aqui no centro da testa, bem no canto interno dos olhos. Olhos e aqui na pontinha e no início da ponte do nariz da minha irmã. Vou começar espalhando todo esse corretivo mais claro. Com o corretivo totalmente espalhado no rosto dela, a gente vai usar o corretivo escuro, né? Pra começar a criar os contornos em creme. Eu vou vir nessa paletinha de corretivo aqui da Cooper's, né? Vou ver aqui nesse tom, ele é um tom médio pra contorno, né? E aí eu vou começar marcando os locais em que eu quero o contorno dela, né? Contorno da maçã do rosto, contorninho do nariz pra trazer de volta as dimensões, né? Porque quando a gente usa uma base de muito alta cobertura, a gente tem que contornar praticamente o rosto inteiro pra o rosto não ficar chapado nas fotos com flash, né? Colocar aqui um pouquinho na testa só pra fazer dimensão mesmo, porque ao contrário da minha testa, que tem 8 metros de largura, a dela é bem pequenininha. Olha só, com o contorno em creme totalmente esfumado, a gente já trouxe algumas dimensões de volta pro rosto dela. Mas a gente já vai selar logo essa maquiagem pra evitar que o corretivo se mova. Eu vou misturar dois pós diferentes. Dois pós que eu gosto bastante. Esse aqui da Diversa, que é bem fininho, sela muito bem a maquiagem. E esse aqui da Da Pop que sela muito bem também. Só que tem um fundinho mais amarelado. Então, eu vou misturar os dois numa tampinha só e já volto. Então, gente, já agilizei aqui já selei, né, todo o rosto da minha irmã com a misturinha dos pós da Da Pop. misturei tanto da Diversa quanto. Da Pop E tô aqui reforçando todo o contorno do rosto dela Com a paletinha de contorno da Boca Rosa Beauty Tô usando essa cozinha aqui mais quente Basicamente só tô aplicando Em cima de todos os lugares que a gente já aplicou Aqueles corretivos mais escuros Tá certo? Então vem numa boa, só reforçando mesmo Todos os contorninhos Bom, a gente já vai contornar o nariz dela, então eu vou tirar esse excesso de pó, pelo menos do nariz, então eu vou deixar aqui nos olhos, mas o varrendo o pozinho aqui da lateral do nariz. E pra o contorno do nariz dela, eu não vou usar esse aqui da Boca Rosa da mesma cor, porque ele é muito forte. Eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, que é mais clarinho, e como é pro nariz, como ele fica no centro do rosto, eu prefiro o contorno mais levinho do que no restante, tá? Isso aí é bem pessoal, se você quiser usar a mesma cor do restante do rosto, você pode, mas eu prefiro usar mais claro. E aí para recortar os contornos dela, eu vou vir numa esponjinha limpa e um pouquinho de pó compacto, um pouco mais claro do que o tom de pele dela. E primeiramente eu venho cortando a maçã do rosto. Eu gosto dessa linha aqui marcada, mas eu vou esfumar no rosto dela depois. Mesma coisa aqui do outro lado. Esse tempinho que a gente fez o contorno já foi tempo suficiente para esse pó estar tá aqui assentando. Vamos varrer ele todo. E lembra que quando a gente aplicou a base A gente perdeu o finalzinho do esfumado do olho dela A gente vai refazer ele com um pouquinho de azul E com um pouquinho de blush também E vou só puxando um pouquinho aqui pra trás Porque é o formato que eu quero o esfumado dela Sabe? Eu quero bem alongado E agora eu vou vir nesse blush aqui Que ele é diferente do blush que eu usei anteriormente Porque esse inclusive é o blush que eu vou usar no rosto dela Mas eu já vou usar pra esfumar esse azul também Que é esse rosa bem nova aqui da Natura Que ele é um rosinho bem clarinho E eu vou usando ele pra esfumar essa parte superior Aqui desse azul, sabe? Passando por cima da sobrancelha mesmo, depois a gente limpa na hora de dar os acabamentinhos finais vou vir nesse pincel de blush aqui da Macrilan concentrando o blush aqui no rosto dela agora, não somente nos olhos, né gente como vocês sabem, eu gosto de trazer o blush um pouco pras têmporas, né, eu acho que fica bem bonito Vou usar agora na minha irmã essa bruma iluminadora aqui da Face Beautiful, que ela tem umas partículas de brilho, a bruma vai ajudar a dar uma mesclada na maquiagem por completo, então eu vou aguardar a pele da minha irmã absorver um pouquinho essa bruma, e agora que a bruma já foi absorvida quase que por completo né, ainda tem um pouquinho de bruma molhadinha aqui no rosto da minha irmã, eu vou vir nesse iluminador aqui chamado Precious da Ruby Rose, que é a versão em pó dele. E aí quando for espalhando, olha, ele vai se refletindo de uma forma bem sutil. A partir daqui, a gente vai concentrar mais uma vez o iluminador, pegar um pouquinho no pincel, jogar um pouquinho de bruma, só pra ele dar uma leve estourada, e ir concentrando novamente naqueles pontos iniciais, mas dessa vez só nos pontos mais altos, tá, gente? Agora eu vou vir nessa paletinha aqui da Belly Angel, usar esse tom aqui de bronzer bem escuro, que vai ficar lindo, vou pegar nesse pincel aqui que é super denso da Macrilan, super fofinho, e eu vou concentrar esse bronzer só nessas redes regiões aqui mais externas do rosto da minha irmã. Vamos construir agora... Nossa, meu cabelo tá uma desgraça, né, gente? Vamos construir agora a parte inferior da sombra, né, da minha irmã, porque a gente fez esse super look em cima, mas embaixo não tem nada, não pode ficar assim, né? Vou vir lá na paletinha da Lodorana, naquele tonzinho médio, vou usar esse pincel super pequenininho de olhos, que eu adoro, pra fazer a parte inferior. E agora, como a minha irmã tem gatilho dessa parte, ela mesma vai aplicar lápis de olho, vai curvar os cílios, vai aplicar máscara de cílios, e aí a gente já volta, porque a gente já tá quase terminando essa maquiagem, gente. Então, gente, pra cima... Cílios. A minha irmã tinha várias opções, né Mas a gente optou por esses aqui da cartelinha de cima Porque eles são bem fininhos, bem longos E eles são bem curvados assim pra frente, né Pra colar eu vou usar essa colinha aqui da Kiss New York Que é padrão aqui no canal eu Adoro essa cola, sempre tô usando ela Prontinho, gente Acho que a gente já tá quase no final Eu vou aplicar um pouquinho de bruma iluminadora de novo Dessa vez só nas laterais do rosto, né Cobrindo os cílios que a gente acabou de colar E agora a gente já vai passar pro batom, né A gente tem quatro candidatos aqui Dois da Boca Rosa 2 da Mari Maria, com tons de nude mais acinzentados ou tons de nude mais avermelhados esses que tem mais a gente vai usar o Frost da Mari Maria Makeup, que é esse pequenininho aqui Prontinho, gente, com o batom aplicado, né, um batom mate. Queria muito poder passar um gloss, mas nós não vamos passar, porque como ela vai ter que usar uma máscara, né, na maior parte, tem que ser tudo sequinho aqui nessa região. Inclusive, pra finalizar, né, a maquiagem dele, deixar tudo sequinho, 100%, a gente vai usar um fixador de maquiagem em jato seco, nós vamos usar um úmido. Esse aqui é o da Ruby Rose, né, da latinha preta. Então vamos tacar o fixador nessa maquiagem, né, meus amores. Então é isso, gente. Eu tô parecendo um surtado. Olha só meu cabelo. Mas a maquiagem da minha irmã tá belíssima. Agora a gente vai dar alguns detalhes a mais, né? A gente vai mexer nas unhas, no look, nos acessórios, sapato... Penteado. Penteado. Então tudo isso a gente vai documentar lá no canal dela, né? No vídeo dela. Mas se você gostou desse vídeo aqui, de aprender essa maquiagem, né? Azul, belíssima. Olha só, fecha os olhos aí. Com o um foco todo na Hello Eye, né? Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que você achou dessa make, né? Gente, eu amo esse estilo de maquiagem, eu acho belíssimo. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, né? Principalmente quando terminar o look completo, com toda essa produção que você pode conferir lá no canal dela, né? YouTube.com/adriacosta. E Isso, vou deixar o link pro vídeo, tanto no final desse vídeo, quanto na descrição, quanto o link do canal dela. Então corre lá pra se inscrever e conferir o vídeo também. Considere nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou arroba no Twitter. TikTok e Instagram. E eu sou a arroba e o Adria Costa, tanto no Instagram, TikTok e Twitter. Exatamente. Todas as minhas redes são arroba e as ela Costa. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no fiminho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan e eu sou a Adria Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See, See you! <risos>